É, aqui para o Instituto Para Comum, eu trouxe algumas ações e ideias que eu achava importante e que eu acho ainda importante. Todas elas têm uma base que é pensar o corpo de uma mulher negra. Então, a principal talvez seja a oficina de quadril soltinho, que é a gente responsabiliza muito esse corpo né que se joga e que rebola e como se ele não pudesse fazer isso então a oficina de quadril soltinho ela tem um lugar que é vamos libertar gente disso a gente pode rebolar até o chão e ser feliz é, não é porque eu estou rebolando a minha bunda que eu sou menos do que alguém que está fazendo dança clássica moderna e contemporânea não o corpo é meu e o meu corpo eu faço com ele o que eu quiser, inclusive se eu quiser raspar a minha rabetânia no chão, é isso que vai acontecer. É, então, a partir disso, eu desloquei outras performances que eu venho agenciando. Uma é a Can You See It? que é uma performance que eu saio pelas ruas das cidades, oferecendo bebida e dança para as pessoas. E tem uma coisa dessa performance que eu acho super engraçado e super emocionante, assim é que ela se conecta muito com outras mulheres. Então, as mulheres se sentem muito afetadas por elas e querem estar junto. É, os homens eles se sentem num lugar estranho, assim que primeiro eles não estão entendendo muito o que que é, então, e tem um olhar muito louco dos homens, que é de tentar possuir esse meu corpo que tá lá com shortinho e topzinho. Quem ainda não viu, pode ir lá no arroba performer no Instagram e ver. É um shortinho verde limão que eu tô logo, vocês vão ver minha rabetinha bem empinada lá. E é isso, eu olho pros homens quando eu tô fazendo isso e os homens parecem que estão muito loucos, pensando, ah, querida essa montanha será minha, e ao mesmo tempo eu não tô falando nada para esses homens, eu tô lá só dançando, mas esse tipo de dança é quase que um convite para os outros, um convite de liberdade para o meu corpo, convite que eu não dou, então é, no momento que eu acho que a gente tem visto tantas violências contra as mulheres, poder é, estar tranquila para dizer eu vou rebolar e eu vou fazer o que eu quiser, é, traz a gente uma calmaria também do tipo Não vamos mais é, ser interrompidas É só isso que eu quero dizer é, Teve uma coisa super importante que aconteceu aqui né, Na oficina que eu dei Que uma das mulheres falou para mim Poxa, eu acho essa oficina super importante E eu venho de um lugar que é De um marido que me batia De um de um relacionamento super abusivo, né? E aí eu fico pensando o quanto a sociedade ela é, ela é violenta com os nossos corpos, né? Porque eu vejo ali uma potência criadora naquela mulher que está com seu corpo e está criando movimentos e está agenciando energias. E aí ela sai daqui e tem uma outra pessoa que quer possuir, que quer podar, que quer colocar o corpo dela numa caixa. Né, pela violência, pelo uso da força física. É, o que eu mais posso dizer sobre tudo isso, com as minhas ações e com as minhas performances, é que não seremos mais interrompidas, distraídas em seremos. O nosso corpo é nosso e ninguém mais vai poder é, nos cercar. Né? Não voltaremos para a senzala, nem muito menos nossos corpos serão lugares de gozo de brancos e brancas. Nós somos potência. <risos>